Eu tenho uma clínica de saúde e estética. Tá bom. E você... <risos> me, me, onde que fica a clínica? Qual o tamanho da clínica? Fala um pouco Eu tô no interior do Mato Grosso, Água Boa. É uma cidade ah. que tem 30 mil habitantes. Ok. E a clínica já tem 10 anos. Tá bom. E qual é o faturamento da tua clínica? É, nesse, nesse mês agora de agosto, foi o maior faturamento que eu já tive, que nós atingimos 104 mil. Tá bom, legal, ótimo. O que, que você fez para ter esse maior faturamento? Então, na realidade, no último, na última semana que a gente fez a imersão, eu já vinha assistindo as suas lives e a gente começou a implantar algumas coisas com relação à venda recorrente. Tá. E eu percebi que mudou, mudou, bom, então bom. a gente conseguiu aumentar um pouquinho o faturamento. Legal, boa. Então quer dizer, você está, você criou o teu comercial 2 para você vender de novo, o que você já tinha. Sim, tá. depois do curso eu criei duas funções mais na clínica que eu não tinha, que era o comercial 1, um, e o comercial 2. E aí, uhum. nessas semanas pós-imersão, a gente tem se dedicado assim, inteiramente. Mudou completamente a forma da gente atender, porque desafoguei as recepcionistas que ficavam com os atendimentos de WhatsApp e vendendo, então ficava naquela loucura. Isso. Né? Atende, vende, e agenda, e aquela loucura. E aí eu falei assim, não, eu vou arriscar, porque assim, como o, o orçamento ele também é um pouco enxuto, eu relutava um pouco em contratar mais funcionários, né? E aí depois da imersão eu tive um pouco mais de coragem de falar, não, eu vou contratar o um comercial porque eu sei que vai aumentar meu faturamento. E aí a gente começou a implantar isso. Eu tô com muita dificuldade, assim, porque a gente nunca trabalhou com CRM, né? Nunca tinha trabalhado. E eu trabalhava com o, a publicidade paga, mas a publicidade paga é, um valor muito baixo. E eu não tinha retorno. E depois da imersão também, eu, coloquei, eu tipo, eu multipliquei por 100 vezes o valor que eu colocava. Muito mais, 200 vezes, sei lá. Você botava, estou... você botava 2 reais? Quando você colocava? Eu colocava o mínimo! 100 reais, reais. reais por dia? 100 reais por dia, aham. E agora eu tenho colocado mais e eu tenho tido retorno já. E aí outra coisa que eu fazia de muito errado, que você falou também, que é o período. Eu deixava tipo uma semana eu trocava. Eu deixava uma semana, eu trocava. Eu deixava uma semana, eu trocava. E eu não tinha retorno. E aí eu já tem praticamente uns 15 dias, né? 20 dias que eu tô com a mesma publicidade. E eu tô conseguindo vender. Essa semana, inclusive, a gente já conseguiu vender pacotes. Que eu coloquei um que tem um ticket médio de R$ 1.500 e o outro de R$ 1.300. E eu já consegui fechar duas vendas com um valor tipo assim. Nem um, nem 10% por, é 10% do valor que eu coloquei, né? Então muito eu tô bem feliz. E aí depois eu vou fazer aquele aumento gradativo, igual você falou: ai, ah, isso converteu. Então aí dobra, porque você sabe que você vai converter mais tantos. Mas tô aprendendo, né? Legal, muito bom. Então vamos lá. Existem algumas alavancas de crescimento aí. A primeira é 10 anos de clínica numa cidade de 30 mil habitantes. Cara, você deve ter atendido, tipo, todo mundo. Sim, sim. <risos> Todas Eu as famílias têm uma, tem uma pessoa sim. que foi atendida por você. Sim, sim. Ah, então, sim. você vai aproveitar o fato de você estar numa cidade pequena, ter 10 anos de clínica. E você vai ligar para todos os seus clientes, todos, todos, absolutamente todos. vai pegar a lista, quantos clientes você tem na sua base? Eu tenho em torno de 2.500. Legal. Você tem... Só que, aí tem hum. outra coisa, tem muitos que não estavam no sistema. Eu já uso o sistema há um tempo, mas digamos que muitos deles não estavam no meu sistema. Então, outra coisa que eu comecei a implementar é colocar todos os pacientes no sistema. Tá bom, legal. O poder da lista. Lista é poder, lista é poder. Lembra disso, tem que ter o sistema, tem que ter a lista, senão você, você perde dinheiro no futuro. Legal, então vamos lá. Primeira coisa é, vai pegar esse convênio CO2 e essa menina vai fazer só isso, ela não vai fazer mais nada. Ela só vai ficar ligando para cliente. E lembra que você tem que abrir a conversa, você tem que ter um Mac, tá? Ela tá ligando para cliente falando o quê? É, na realidade, a gente tá entrando em contato via mensagem e WhatsApp. Beleza. E tá falando o quê? É, eu fiz uma publicidade. Nós pegamos os pacientes que fizeram tratamento de gordura localizada, as mulheres de 25 a 65 anos. E aí a gente está mandando o WhatsApp para todos. Para todas, tá né? Mas você está falando o quê? Na mensagem. A gente, Eu coloquei uma prova social, que é uma foto de antes e depois, e convidando elas para fazer um agendamento de avaliação gratuita. Legal. Bacana. Então tá oferecendo um brinde, né? Algo gratuito. Uhum. Legal. Qual a taxa de resposta? Você mandou para quantos, quantas responderam, quantas vieram fazer avaliação e quantas que compraram? Me fala o funil. Tá. Esse funil nós começamos essa semana. Foi na ontem, né? Depois do feriado. A gente mandou... Na realidade foi na segunda, ontem e hoje. A gente está mandando uma média de 30 por dia. Tá. Em, torno, em torno de três ou quatro respondem. Então, peraí, peraí, peraí, peraí. Pronto? Então, peraí, peraí. Você está mandando 30 mensagens, envios, é. 30 envios. Você está. Resposta a cada 30, quantas respostas você tem? Umas três. Três. Aham. Uhum. E daí, quantas agendam? Avaliação? Uma. Uma. Já teve comparecimento, já? Não, ainda não. Tá, então vamos lá. Isso aqui está quebrando o funil. Né? De 30 envios, você está tendo só três respostas. De gente que já te conhece, que já foi cliente, você está quebrando o funil aqui. Percebeu? Ok? Aham. Uh -huh. Então, o que você tem que fazer? Você tem que testar abordagens diferentes e mensurar essas abordagens. Aham. Uh -huh. tá? Então, por exemplo, você está mandando uma abordagem... De... Outra coisa, você está mandando como? Um a um ou está mandando um lista de transmissão? Um a um. Tá, legal. Você mensura a quantidade de pessoas que ver a mensagem? Não. Tá. Então, o que você tem que fazer? Porque você tem que descobrir onde está quebrando o funil. Então, vamos abrir um pouco mais esse funil aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Separar... E aí a tua atendente vai ter que fazer isso para você entender as metas. Enviou 30... Lidas... Quantas foram lidas? Quantas tiveram lá os dois tracinhos? Nem todo mundo deixa habilitado isso, mas a maioria deixa. Então, você pode contar que 90%, 80% deixa os dois tracinhos azuis habilitados. Uhum. Depois disso, das lidas, quantas respostas? Entendeu? Só que daí, o que você vai fazer é... Abordagem 1... Um, abordagem 2... Abordagem 3, por exemplo. Uma abordagem é antes e depois. Legal. Abordagem 2 pode ser o seguinte: Olá, é, você é a nossa cliente aqui da clínica, e por você ser nossa cliente, a gente tem um, um, um bônus que a gente vai distribuir para algumas clientes. E se você tiver interesse nesse bônus, que é uma avaliação, talvez a palavra avaliação gratuita esteja desvalorizando aquilo que você está oferecendo. Porque muita clínica faz avaliação gratuita, uhum. tá? então talvez isso aqui esteja desvalorizando. Então você pode falar, olá, você é nossa cliente e a gente escolheu um número limitado de clientes para fazer um... Essa avaliação gratuita é o que exatamente? É uma consulta que a pessoa vai e aí, por exemplo, eu que faço as avaliações, né? Eu avalio, tipo, a pessoa tem flacidez de pele, gordura localizada, enfim, pra gente. Consulta de quê? Qual é o melhor tratamento? É uma consulta de quê? Pra realizar o tratamento. Eu sou fisioterapeuta. Não, mas peraí, mas a consulta é o quê? O que, que você vai avaliar, avaliar nela? Vou avaliar se ela. Qual é o tratamento que a gente vai fazer? Tá bom, mas pensa o seguinte, tudo bem. Pra você, você sabe que você vai avaliar o tratamento que você vai fazer, mas pra ela. Ela não sabe que você vai vender um tratamento. Ela não sabe. Ela vai chegar aí para ter uma consulta o quê? Consulta o quê? Dermatológica? Uma consulta o quê? Estética. Uma consulta estética. Aham. Uhum. Me explica melhor. O que, que vai nessa consulta? O que, que você vai avaliar nela? Ela vai chegar eu vou fazer as medidas dela, eu vou tirar foto dela, vou mostrar o que a gente pode melhorar. Por exemplo, ah, você pode reduzir é, essa gordurinha do abdômen, essa celulite no bumbum, é, essas gordurinhas nos flancos, vamos tratar essas estrias. Tá bom. Então, eu penso o seguinte, é, ao invés de você chamar de avaliação gratuita, você vai fazer uma oferta melhor para isso daqui. Talvez isso esteja quebrando o teu funil. Principalmente se tiver uma taxa grande de leitura. Se não tiver taxa de leitura, aí o problema é outro. O telefone está desatualizado, alguma coisa. Mas se a taxa de leitura for grande, você está chamando de avaliação gratuita e isso aqui está quebrando o funil. Você tem que mudar. Então você tem que criar um outro nome para isso. Então vamos pensar o seguinte. Você ganhou uma... Consulta estética em que a gente vai avaliar, é, a gente vai avaliar estrias, a gente vai avaliar gordura localizada, a gente vai avaliar as suas medidas e a gente vai mostrar para você como, nessa consulta, você pode melhorar esses pontos para que você alcance o seu corpo é, ideal. Você não está falando, nós vamos avaliar gratuitamente para saber qual dos nossos tratamentos são mais indicados para você. Imagina, ela não vai. Ah, eu vou lá para fazer uma venda? Não. Ela vai para ter uma consulta estética, por exemplo. E aí ah, lá você vai falar o seguinte, olha, você pode fazer isso, isso, isso, isso para eliminar essa estriza, essa gordura, isso e aquilo. A gente tem tratamento para isso. Você gostaria de ouvir sobre o nosso tratamento? Não, você gostaria. Legal. Aí é que ela vai descobrir que existem os tratamentos que você faz para isso. Mas você tem que vender alguma coisa? Não é? Você não pode vender a venda. Você tem que vender a coisa, não a venda. Se você fala avaliação gratuita para a gente avaliar qual dos nossos tratamentos é o melhor para você, você está vendendo a venda. Você está fazendo com que ela vá para ser vendida, né? para vender alguma coisa. Entendeu? Uhum. Uhum. Então você tem que fazer alguma coisa que ela queira fazer. Eu não quero ir numa avaliação para pessoa me falar, ó, oh, é isso que você vai comprar da gente. Não, não quero é isso. Entendeu? Eu quero uhum. que chegar lá e alguém me entregue algo de valor. E tomamos cuidado com a gratuita, a palavra gratuita também. Você pode falar uma consulta estética e para você, que é a nossa cliente, não vai ter nenhum custo como um presente que a gente está dando para a cliente. Você tem que valorizar o seu passe para que ela fale, nossa, que legal, eu vou lá. Uhum. Tá? Então você vai testar abordagens diferentes nessa oferta e você vai, como você tem muitos clientes, e eu estou achando esse número baixo, tá 30, 30 contatos por dia é pouco. A tua, se ela estiver fazendo só isso, ela conseguiria mandar uns 50, talvez 80. Ah. Uhum. Uhum. Conrado, só. É, aí, eu, nós tenta Como a gente viu que estava tendo pouca, pouco retorno, eu mudei um pouquinho a estratégia. O que, que eu fiz? É, nós começamos a enviar mensagem é, no direct do Instagram e a conversão uhum. foi muito maior. Legal, ok. Legal, boa, só que boa. Aí a bom, gente não bom, consegue mensurar, né? Não consegue, lógico que consegue. É só você mensurar manualmente. Ah, tá. Beleza. Tá? Mas cuidado ah. pro Instagram não te bloquear, tá? Porque no WhatsApp você não consegue mandar mais mensagem. Agora, se você ficar mandando um monte de mensagens e pouca gente responder, você hum. vai ter um problema de bloqueio da tua conta do Instagram que você não vai conseguir mais mandar mensagem. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então, muda a abordagem no WhatsApp, não é mudar a mídia, é mudar a mensagem. Então, muda ah, a mensagem, tá. muda a abordagem, vai testando coisas novas. E aí você testa a cada 20, você testa uma coisa nova. A questão é que é, eu acho que 30 por dia é pouco. Tá. tá? Então, aumentar. Mais. Mas aí você não vai mandar a mesma mensagem para 50, você vai mandar a mesma mensagem para 20 e vai ver o retorno a mensagem que tiver mais aderência, você vai mandando o restante. Tá. Uhum. Tá bom? Então, tá bom. esse aqui é o funil de comercial 2. Para você entender como que você... E outra coisa, você mandou uma mensagem, ela leu, não gostou? Daqui a uma semana, você manda uma outra mensagem. Uhum. Tá? Pra você ir a abordagem. Aham. Uhum. Tá? Pra você trazer uhum. esse cliente. Faz uma campanha de indicação. Aham. Uhum. Tá? Lembra da dupla premiação? Sim, aham. Uh -huh. Cara, faz a dupla premiação. Pino de diamante e 50% do botox. Tá? Isso dá tá. é muito certo. E aí você vai começar a atrair a família das suas clientes. Tá. Uhum, tá vou bom? fazer. Tá bom. Então, campanha de indicação, mudar a abordagem do comercial 2. E o comercial 1, um, talvez, talvez... Eu faria o seguinte: eu não iria ainda para comer a comercial um. 1. Você tem 2.500 clientes numa cidade pequena. Eu investiria tá. muito em trazer a cliente de volta e fazer campanha de indicação, fazer isso funcionar, para depois você ir para comer a comercial um. 1. Tá. tá bom? Porque só tá. com isso você vai ter muito, muito trabalho e talvez você nem tenha estrutura para para você dar suporte para tudo que pode acontecer se você tiver um comercial ou dois, um programa de indicação bem implementado. Ah. Tá bom? Faz sentido? Faz, faz. Uhum. Faz? faz. Legal, que bom. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.